Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, eu sou o Alisson Prodilic e hoje eu quero mostrar mais um LED da marca Mamen, mais um LED que vem lá da WordView. esse é o bicolor com a temperatura que vai de 3000 até 6500 o índice de reprodução de cor dele, assim como o modelo RGB é de 96% e vamos abrir a caixinha ele vem aqui na caixinha que é meio que uma espécie de uma case, né? toda bonitinha ou seja, a gente não precisa jogar a caixinha fora, a gente pode estar utilizando a caixinha para sempre, como uma case. Achei isso legal. Ele vem uma sapata aqui, já integrada nele. Essa sapata pode estar sendo colocada tanto aqui para a gente fazer vertical, quanto aqui embaixo para a gente poder estar fazendo horizontal. É um LED bem pequeno, pesa 147 gramas, bem leve também, a gente pode estar usando aí na câmera, no tripé, ou pode estar usando aqui, por exemplo da maneira que for melhor para você, para você estar tá construindo aí a sua luz. Eu acho ele bem resistente, porque esses LEDs pequenos assim, a possibilidade de cair é muito grande. Eu já deixei cair algumas vezes, os que eu tenho. Então o fato dele ser construído aqui num, num alumínio, isso dá uma segurança para a gente, não que a gente vai deixar cair de propósito, mas a gente sabe que se cair a gente não vai perder um LED e essa possibilidade de cair é gigante. Então vamos ver aqui, continuar vendo o que, que tem dentro da caixinha. Ele vem aqui, o um manual. Vem aqui uma, uma bolsinha, né? Uma bolsinha para a gente estar tá colocando ele. Acho isso legal. Esse cabo dentro do bolso é né? bem pequeno. E vem aqui um cabo para a gente poder estar tá carregando ele, porque ele tem uma bateria interna. Então a gente carrega assim como carrega um celular. Passa ali 45 minutos uma hora, ele está carregado e aí é só alegria pronto para ser usado. Vamos ligar ele aqui, né? Que ele tem uma chavinha única e aqui a entrada USB para a gente poder estar tá carregando. E aqui do lado ele tem a chavinha que vai para cima mais, para baixo menos, e ela é clicável. A gente já pressiona ela para dentro, ela é um clique. Então vou ligar ele aqui, vou apontar para lá, ele vai dar uma luz. Na hora que liga ele já me aparece a marca aqui e já me dá um display com a informação da bateria. Ele está indicando aqui que minha bateria está cheia. E aí tem a setinha aqui que está marcando 0,5%, que é a intensidade dele. A intensidade dele vai de 5 até, se eu subir aqui, eu vou subindo ela, de 5 até 100%, que eu estou no máximo dele. Vamos voltar aqui para facilitar a nossa vida, para não ficar tão claro aqui, né? E se eu der um clique aqui, nessa rodinha que é clicável, eu passo para a informação da temperatura, que eu estou aqui com 3.000, ó. vocês podem ver, está um pouquinho amarelinho, porque eu estou trabalhando em cima de 5.600, então está um tom diferente. E se eu ir para cima, nesse mesmo botãozinho aqui, eu vou estar tá alterando a temperatura, que ela vai aqui para mim até 6.500. 3.000, 6.500. Os LEDs da Mami são muito interessantes, eu, eu não conhecia, eu recebi o RGB e fiz uns testes assim, estou usando. É até ele que está aqui, jogando no, no meu fundo aqui, é um RGB. Que é da, dessa mesma marca, Mamen, que ele é o RGB e esse aqui é o bicolor. Então estou curtindo bastante. Primeiro, porque é resistente, né isso é importante, porque pequeno vai cair mesmo, isso é certo. Se você tem, você sabe que cai e se você não tem, saberá que a possibilidade de cair é gigantesca. Eu particularmente gosto muito dessa linha de LED Pocket desde que os LEDs começaram aí a, a surgir no mercado do audiovisual, que vem aí causando essa revolução, cada vez com uma qualidade melhor de luz, e automaticamente vieram esses pequenininhos. Eu tenho já a LED Pocket há dois anos, mais ou menos, e indico para todo mundo pela praticidade, pela qualidade da luz, que estão cada vez melhores, esse aqui 96%, isso é excelente, então ele é pequeno, cabe dentro do meu bolso, ele tem uma boa potência, eu consigo criar alguns sets com ele. Por exemplo, se eu tiver três LEDs desse aqui, eu consigo criar um set. Isso é muito interessante. Eu tenho aqui, por exemplo, eu estou com esse. E eu tenho um aqui que está meio de contra. Eu estou com esse aqui que está só bem fraquinho aqui, que está jogando aqui nessa foto no fundo. E eu tenho outro que está no azul lá no fundo. Então, são todos LEDs, pockets, e eu estou construindo um set. A minha luz principal é uma rink light que está aqui do meu lado direito. Mas, ou seja eu estou colocando os meus pontinhos de luz, tudo com LED Pocket, tudo com LED aí que custa R$300, R$250, ou um RGB que custa R$500, ou seja, é muito importante, pessoal, a gente estar tá atento a, essa, a esse avanço da tecnologia e poder estar tá usufruindo disso, usando isso a nosso favor. Então, se eu tenho um LED que custa barato e que tem uma qualidade de luz que é excelente, por que eu não ter? Então, fica essa dica aí, então, pessoal, se vocês estão procurando aí um LED, que seja pocket, eu te indico essa marca, essa marca Mami, você encontra lá na Worldview, esse aqui que é o bicolor. Eu acho que ele é 250 reais, em torno de 250 a 300 reais, eu não sei o preço exato, vou deixar o link aqui embaixo para você e vou deixar o link aqui também do RGB, que é da, dessa mesma marca, foi um review que eu fiz, de repente, se você está procurando um RGB, clica aqui em cima. E se você procura um bicolor, clica aqui embaixo, vou deixar aqui para você o link lá da WordView. Super indico, pessoal. A bateria dele, se você quiser saber mais detalhes, porque, olha o que acontece, eu gravei o review do RGB e postei, tá? gravei e postei. Só que, igual eu fiz com esse aqui, eu abri a caixa e gravei o review e postei. Aí eu fiquei meio que a semana inteira testando ele e agora eu já sei várias coisas sobre ele, tipo o tempo que a bateria dura, o tempo que não dura. Então esse aqui, por exemplo, eu não sei ainda o tempo que a bateria dele dura. Então, se você quiser estar tá sabendo isso, você pode me seguir no Instagram, que é alisonprodilic, e eu vou estar tá passando aí para vocês, eu vou fazer todos os testes com ele, por exemplo, vou deixar a luminância dele aqui no 100%, e vou deixar ligado direto, para saber quanto tempo que a bateria vai durar, ele estando no 100%. E vou fazer também um teste com 50%, com 30%, só para ter um parâmetro aí, tipo de... do que a bateria dele vai me entregar, para eu poder conhecer... O equipamento, para partir do momento que eu conheço o equipamento, ele vai me ajudar mais ainda em relação ao que ele me proporciona. É importante, fica essa dica também, quando a gente comprar um equipamento, é muito importante a gente se entender com o equipamento, a gente saber como que ele funciona. Ele tem, sempre o fabricante vai dar para a gente as informações básicas, que é esse aqui, por exemplo, tem 120 LEDs, tem a, a, a reprodução de cor de 96%, a temperatura de 3.000 até 6.500, a potência de, de saída de 15 watts até 24, essas coisas assim. Mas na prática, a gente só vai saber se a gente praticar. Então, teste seu produto antes de você sair para o set, quando você receber, você testa ele, você deixa ele ligado até a bateria acabar, tipo, faz o um super teste nele. Faz um teste brutal, assim, é o que eu faço com, com os equipamentos que chegam para mim. Esse LED aqui, eu liguei ele a primeira vez. Pode ter certeza que a hora que eu cortar aqui, que acabar a gravação, ligado ele vai ficar até a bateria acabar. Eu não vou desligar ele. Aí eu vou saber se ele esquenta, se ele não esquenta, quanto tempo que essa bateria vai durar. Então é importante a gente saber disso. Falando nisso, ele tá praticamente gelado. Ele não aqueceu nada. E Eu já tô gravando aqui desde que eu abri a caixinha a primeira vez com alguns erros também, que a gente comete aqui, fica gaguejando, e aí de repente vem o um helicóptero, essas coisas assim. Então já tem um tempo que eu tô gravando, não sei, mas ele tá fresquinho, não aqueceu em nada. E assim foi mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Como vocês podem observar, começamos o 2021 iluminado, cheio de alegria, todo empolgado. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative as notificações. Seja bem-vindo se você é novo. Se curtiu o vídeo... Deixe seu like, se não curtiu, deixe seu dislike, o é importante é você se manifestar. Se tiver alguma sugestão de review, deixe aqui nos comentários para gente. E se você tem um amigo aí que é fotógrafo, que é videomaker, filmemaker, técnico de som, ou que seja até um professor uma professora, que agora estão gravando vídeo em casa, copia esse link aí, compartilha com ele, às vezes pode ser interessante para ele, e ele vai te agradecer depois por essa indicação, tá ok? Um abraço do Alisson, fiquem todos com Deus!